Começou o Finity Festival 2018. As programações vão até o dia 28 de novembro em diversos pontos de Belo Horizonte. Todo mundo pode participar e as entradas são gratuitas. Estamos aqui na Serraria Souza Pinta, onde está rolando a Campus Party MG, que vai até o sábado, dia 10 de novembro. Vamos conhecer o espaço! Música esses dois palcos vão trazer diversos assuntos aos participantes. Deste lado, entre os tópicos mais comentados estão ciência e tecnologia. Segue comigo. Já deste lado, os assuntos serão relacionados ao empreendedorismo. Vamos pro próximo. Essa é a área dos Agora, workshops, coders e makers espaços dedicados para quem gosta de colocar a mão na massa. E aqui no Hackspace nós teremos os hackathons do BNDS e da Prodenge que vão ser duas maratonas de programação nas quais os participantes serão desenvolver soluções inovadoras para essas empresas. E se você gosta de games, a área free Play vai te proporcionar muita diversão com campeonatos de dança, games e muito mais. E aqui no fundo a gente tem o palco Field the Future, onde as principais atrações da Campus Party vão se apresentar. E esse é o espaço destinado a projetos universitários e startups. Se você busca conexões e mentorias, esse é o lugar certo. E se bater aquela fome... Aqui fica a praça de alimentação. Para finalizar, aqui fica a área de drones da Campus Party, onde vão ocorrer várias batalhas de drone. E se você não quer perder nada da programação do fim de festival, acesse o link aqui em cima. Até mais.